Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras Ministras e Srs. Ministros de um Governo paritário, o que se saúda e espera que se torne a norma. Este programa é de facto o programa do PS 30 de Janeiro, o que é natural. Como é natural também, não é o nosso programa. Este programa defende um acréscimo da habitação pública de 2 para 5%, o LIVRE defende 10% porque sem isso não conseguimos influenciar o mercado. Este programa defende 900 euros de salário mínimo até 2026, o LIVRE já dizia que era essencial voltar a aproximar o salário mínimo português do espanhol e agora é mais do que essencial, é urgente. Sr. Primeiro-Ministro, continua a falar de convergência com a média da União Europeia, nós achamos que é preciso ter uma ambição maior de ser uma economia de vanguarda dentro da União Europeia. Mas saudamos que haja agora aqui partidos que falam do novo modelo de desenvolvimento e da economia do conhecimento e até da descarbonização, e o Governo também, porque de onde vieram essas ideias, onde vir mais. E o LIVRE fará mais do que apenas falar delas, discutirá o novo modelo de desenvolvimento a partir já do próximo 25 de Abril e até ao 25 de Abril de 2024, em convergência com as outras forças progressistas, mas em abrangência com a sociedade civil. O meu pedido de esclarecimento será sobre um tema apenas, porque para isto serve uma Esquerda Verde Europeia para falar do que vai do mais concreto ao mais amplo. Trata-se do Programa 3C, o primeiro projeto de resolução que apresentámos no primeiro dia de trabalho na Assembleia da República, Casa, Conforto e Clima, coisas muito concretas na vida dos nossos concidadãos, frio e calor a mais nas nossas casas, pressão excessiva sobre o SNS, a incapacidade financeira de fazer frente a estes problemas, a tragédia silenciosa de quem perde a vida a tentar aquecer as suas casas com métodos inseguros. Está o Governo disposto a aplicar o adicional do PRR de 1.500 milhões de euros que Portugal receberá da parte dinâmica do PRR, prioritariamente num programa com os objetivos do Programa 3C? Está o Governo disposto a criar um crédito fiscal adicional de 10% sobre as despesas na, no isolamento, calefação e refrigeração sustentável das casas, para dinamizar este setor da economia e para que as famílias procurem mais poder ser apoiadas neste objetivo. Vai dizer certamente que tem um programa que já atingiu dezenas de milhares de famílias, é preciso chegar mais longe a centenas de milhares e a milhões de pessoas que ainda esperam, é preciso um programa cinco vezes maior. Está disposto a discuti-lo connosco? Estaremos dispostos Disposto a discutir com ele, com, com, com, consigo e com o seu Governo, porque é um programa 3C, de casa, conforto e clima, de confiança no futuro de um planeta sustentável, mas acima de tudo de um C que é preciso garantir, que é o da nossa Constituição. Muito obrigado.